Fica que amanhã, no primeiro dia do mês de maio, ou na terça-feira, vamos ter uma atualização no CS. O CSGO vai receber update trazendo todos os itens do Major de Paris, né? O passe de batalha, os pacotes de skins souvenir, as cápsulas. E talvez mais uma novidade venha junto de acordo com os vazamentos recentes. O Aquarius, que é amigo do Gabe Follower, e tá sempre trazendo novidades e vazamentos realmente. Ele publicou esses dias uma foto onde estava escrito que no dia 1 de maio de 2023 seria lançada a nova coleção de pins do CSGO chamado Pins Series 4 para quem não tá ligado até hoje você pode vir aqui no menu do CSGO e procurar por pin e você vai ter esses pacotes de pins aqui tem o pacote Half-Life Alex dos pins foi o mais recente lançado e a gente tem as três séries dos pins do CS né ó série 2 a série 1 um, e a série 3 com o lendário Halpin aí que é o pin mais caro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 Dropam um dentro dessas cápsulas, realmente cápsulas de PIN que você pode comprar por 50, 99 centavos na Steam. E o Alê CS, que é um data miner de CS, ele já encontrou quais serão os pins, tá? Então vamos ter PIN da Vertigo, Hello, AK, Hop, que é um coelhinho, o Guardian 4, Popdog, Hip Riptide, Shadow Driver, Dust 2, Anubis e o Pin Boss, que esse aqui a galera tá hypada. ele twittam, inclusive, que esse Pin Boss apareceu no Twitter do CSGO mesmo. Eles postaram essa foto, e isso indica que nós vamos ter os pins genuínos, muito provavelmente vendendo aí no Major de Paris e talvez online também na internet. E eu tinha percebido já esse vazamento por parte da Valve nesse trailer aqui anunciando o CS2, que aparece aqui, ó, na mesa aí do desenvolvedor, tem pelo menos três pins que a gente consegue perceber na sua forma genuína. Ali na esquerda, o Boss e o Hop, e na direita o pin Guardian 4. Isso tudo conecta, né galera? Os pins série 1, série 2, série 3, eles sempre tiveram o mesmo esquema, alguns pins de mapas, outros pins meio aleatórios e sempre tinha um pin dos covers que se destacava. No caso, o mais top de todos é o Hal E eu recentemente organizei meu inventário aqui com todos os pins do CS. Né? Eu comprei todos, é uma coleção de mais ou menos 3 mil reais em pins. Não é barato, mas eu espero que eles valorizem. E tô apostando que talvez eles sejam removidos no CS2, porque esses pacotinhos aqui, até hoje, eles vendem aqui no menu do CSGO, mas nada garante que eles vão continuar vendendo no CS2. Então, se essa data que tá aqui no vazamento, 21 de 5 de 2023 Que provavelmente é a data Que a gente vai ter aí O update do Major de Paris mesmo Cara, com certeza que eles vão lançar isso tudo junto Talvez eles adiem Em vez do dia 1 pro dia 2 Numa terça-feira Que é bem padrão rolar manutenção Agora, o que podemos esperar com isso É uma reação do mercado no dia 1 Caso realmente aconteça esse update Muitos, mas muitos itens líquidos E caixas vão cair de preço Isso é bem comum acontecer Quando sai um item novo no CS Uma caixa nova muito mais quando acontece uma operação Ou um Major, a gente já viu Essa corrigida que deu aí com esse pacote Anubis Onde todos os itens líquidos CS Caíram cerca de 10% Possivelmente a gente tenha de novo esses pacotes Essas store units Personalizadas com Major, então é Mais uma coisa, mais uma microtransação Que a galera vai estar tá gastando dinheiro E sempre a galera vende alguns itens ali Quando lança, pra ter essa grana Portanto, se você quer ter algum dinheiro Guardado pra comprar o passe Do Major, pra comprar alguma história de unit para comprar talvez um pacote de pin é bom você já vender algumas skins hoje porque daqui dois dias tudo vai estar tá desmoronando. Galera, no Major do Rio o passe básico tava R$51 e o passe avançado tava 92 reais né, que já vinha com três pacotes souvenir. As store units estavam um preço bem bizarro, R$86,330 sendo a mais barata aí com todos os adesivos paper do campeonato e essa mais carinha aí de 300 pila com todos os adesivos glitter, que eu achei meio que um roubo, né, mas eu comprei lá na época E ele foi descontinuado muito rápido Esse item, cara Nunca mais ninguém vai poder ter essas unidades de armazenamento personalizadas E a Valve sabe que se eles lançarem de novo no Major de Paris A galera vai comprar Então, porra, quase 400 reais para comprar as dois storage units Mais 51 reais pra você comprar o passe básico, né E se você quiser comprar pelo menos um pacote de pins Você vai gastar mais 50 Totalizando uns 500 reais pra conseguir comprar tudo E é a tristeza, né Mas tudo é monetizado microtransações aí são realmente o que a Valve mais tá fazendo. Então vocês estão avisados, dia 1 ou no mais tardar no dia 2, esse update deve chegar ao CS. E eu vou trazendo um vídeo aí, comprando tudo e mostrando pra vocês. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo do canal. Um abraço, tamo junto, falou!